E aí, gente profunda, e aí, gente verde, conectada com a energia das plantas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fitoenergética. E hoje eu vou te contar qual é o poder oculto do cravo, o cravo da Índia, o cravo da Índia normal, aquele que muita gente ama, aquele que tem pessoas que não gostam né, do cheiro e nem de passar perto, mas ele tem um poder oculto incrível que pode te ajudar muito daqui a pouco a gente já vai descobrir junto, tá bom? Solta a vinheta, pessoal! Tem pessoas que têm a cabeça muito confusa, que não tem clareza mental, né? Que até para ter um raciocínio, para ela falar qualquer coisa, nossa, é um vai e vem, vai e volta e ela não consegue se expressar e não consegue falar. Normalmente essas pessoas têm rinite, sinusite, muita sinusite, porque tem congestão mental, congestão de pensamentos, não é só congestão nasal. Então toda a inflamação que é produzida aqui vem dessa bagunça de pensamentos e de falta de ordem dentro da cabeça. É como se fosse várias avenidas cheios de carro, sem direcionamento nenhum, sem uma orientação de trânsito, então os pensamentos não sabem para onde vão, ficam bem perdidos, assim, como se fosse uma avenida engarrafada mesmo. Então... O cravo, o grande poder oculto do cravo é a organização de pensamentos, organização de ideias e ajudar você a descongestionar a mente. Não no sentido de liberar a secreção nasal, mas de descongestionar os pensamentos que levam você a ter sinusite, aterrinite, irritação mental. Porque muitas vezes quando você está irritado é o excesso de pensamentos, é o excesso de informação dentro da sua cabeça. Além do cravo, tem uma coisa que ajuda muito, né? Papel e caneta. Porque quando você tira isso de dentro da cabeça e coloca no papel, fica tudo mais organizado e você tem clareza sobre suas tarefas, sobre o que você precisa fazer. Porque tem gente que tem a cabeça tão confusa que às vezes vem uma informação uh, de alguma coisa importante e relevante, daí já vem outra informação, preciso comprar ração para o cachorro, né? Ah! Uh, vem a fórmula de Bhaskara do outro lado, daí daqui a pouco aparece um meme que ela viu na internet, daqui a pouco ela lembra que esqueceu de pagar a conta de luz. Então tá tudo misturado dentro do mesmo setor. E eu já falei aqui em outros vídeos que ninguém é feliz no meio da bagunça. Ninguém consegue ser feliz no meio da bagunça. Então, a gente precisa ter ordem na vida e o cravo da índia ajuda você a trazer a organização mental, tá? Ele é um vegetal puro de sexto chakra. Então, ele atua exatamente aqui no centro das sobrancelhas, que é o nosso sexto chakra, o grande comandante do nosso corpo. O sexto chakra tem condições de dar comandos para que todas as outras áreas do nosso corpo funcionem bem e funcionem em harmonia. Então, é muito importante a gente organizar o sexto chakra, porque uma vez que ele está organizado, tudo que funciona abaixo dele vai estar tá em harmonia também. Ele é o gerente né, de toda a fábrica. Tudo que você produz daqui para baixo, a ordem vem daqui. Então, se você é muito confuso né, e a sua mente é muito perturbada, no sentido de ter muitos pensamentos, você não consegue uh, manter o fluxo do seu corpo funcionando perfeitamente. Então, o Cravo da Índia ajuda nisso ele estimula a concentração, porque quem tem muitos pensamentos dentro da cabeça não consegue ter foco. E se uma pessoa diz para você assim, ah, eu estou focado em três coisas importantes, isso não é foco. Foco é focar em uma coisa e dizer não para todas as outras. Então foco é ter uma coisa única que você precisa fazer naquele momento. Então, não tem como você focar a sua atenção em três coisas ao mesmo tempo. É preciso fazer uma de cada vez para ficar bem feito. Então, o cravo, ele vai ajudar você a se concentrar nisso. Por exemplo, ah, você tem que estudar um material para uma prova ou para um teste que você vai fazer, para uma avaliação. você precisa se concentrar naquele assunto, caso você queira ter né, um resultado satisfatório. E não, quando estiver estudando aquele assunto, pensar... Eu não vi aquela série, minha mãe me ligou, meu filho não sei o que. Entende? Foco, concentração é fazer uma coisa única naquele momento. É estar presente naquele momento para aquela situação. Parece até que eu tô falando de meditação aqui, né? Que a meditação fala muito em focar e estar presente. Então o cravo, ele ajuda muito você a isso. Até se você tenta meditar e não consegue, o cravo da índia, ó pegar um potinho de cravo da índia, como esse aqui, dar uma boa cheirada nele, Antes de meditar, vai te trazer concentração mental. Ele aumenta a capacidade de concentrar energia para materializar sonhos. Então, o que, que acontece? Como você não tem foco e a sua mente pensa em 200 coisas ao mesmo tempo, você não consegue concentrar energia para materializar sonho. Ou seja, formar aquele fio laser focado que vai ajudar você a, a conquistar as suas metas, seus desejos, os seus sonhos. Então... Para conquistar é preciso ter foco, é preciso fazer um fio laser de energia e concentrar naquilo para materializar aquilo que você quer. Tá? Uma mente confusa não consegue isso, e o cravo ele ajuda a concentrar mais a sua energia naquilo que você quer. Por exemplo, você quer emagrecer, mas não consegue ter foco suficiente, disciplina para fazer exercício físico, você precisa lá, né, acelerar seu metabolismo para poder emagrecer. O cravo da Índia vai te trazer concentração, para isso, para que você consiga cumprir as suas metas que vão te levar ao emagrecimento. Só tem uma coisa, o, o cravo ele, ele sobe a frequência mental, mantém a frequência acelerada no outro nível, certo? Então ele consegue trazer concentração e manter a frequência elevada. Só que a pessoa que já tem a mente muito doida, se ela usa o cravo da Índia pode ser que ela fique mais doida ainda. Sabe a mente inquieta, a pessoa que não consegue se concentrar para dormir, que tem muitos pensamentos, que pensa um turbilhão de coisas por segundo? Então, o cravo pode acelerar mais ainda, deixar a pessoa mais maluca, tá? O cravo estimula a busca interna de respostas para suas dúvidas. Então, todos nós, nós temos uma fonte de conhecimento e sabedoria dentro da gente. Só que, às vezes, tem tanta coisa congestionando, tem tanta tranqueira emocional que a gente guarda, que a gente não consegue acessar essa fonte de conhecimento para responder às nossas próprias dúvidas, às coisas que nós mesmos queremos saber. A gente não precisa ir em vidente, a gente não precisa ir em cartomante, se você quiser, pode ir, tá? Inclusive, eu tenho até publicado um tarô dos grandes mestres para trazer orientação, porque a maioria das pessoas é confusa e não consegue achar essa fonte de sabedoria interior. Mas a gente não precisaria buscar respostas externamente, buscar respostas nos outros, e no cartomante, ir no vidente, e no sensitivo. A gente não precisaria se a gente soubesse explorar a nossa fonte de conhecimento e sabed sabedoria interior. Só que a gente não sabe, na maioria das vezes a gente está confuso, aí a gente tem que buscar uma orientação. E o cravo ajuda nisso, tá? A, a buscar internamente respostas para as dúvidas que a gente tem. E o cravo, ele gera clareza nos pensamentos, porque ele diz destrói aquela congestão mental. Ele chega para trazer clareza, para desbloquear mesmo aquele monte de pensamento negativo que não ajuda em nada. E aí ele traz um senso de observação aguçado. Esse ponto aqui, que é o sexto chakra, né, a Dinhã, ele também é chamado de terceiro olho. Então, é como se fosse uma visão adicional que a gente tem, além dos dois olhos físicos, uma visão intuitiva e mental. E o cravo ajuda a deixar esse terceiro olho mais equalizado e mais claro para você enxergar com a sua intuição situações que estão por vir, situações que estão para acontecer e que vão te ajudar a ter mais clareza nos próximos passos que você precisa dar na vida. Viu só? Tudo que o cravo faz, tudo que ele é capaz de fazer, você pode deixar um potinho cheirar, você pode fazer um chá de cravo da Índia e usar para ter clareza mental. Enfim, você pode usar como você quiser, tá? Mas eu gosto muito de usar o cravo cheirando ele de vez em quando, quando eu sinto que a minha mente está muito conturbada. Então, tenha sempre um potinho de cravo da Índia por perto e pode deixar fechado né, para conservar mais o, o aroma. E aí, quando você precisar, você abre e aspira esse cheiro do cravo, porque quando você respira, né, esse aroma do cravo já vai direto para o seu sexto chakra. Então, ele faz tudo isso e muito mais, você pode usar ele à vontade, não tem contraindicação, não tem nenhum efeito colateral. Porque a fitoenergética é assim, né, ela fala do contato com as plantas, então não necessariamente você precisa ingerir, você precisa beber um chá você pode ter contatos de formas diferentes que você vai absorver a fitoenergia da planta do mesmo jeito. E se você quiser conhecer mais sobre fitoenergética, de 19 a 23 de outubro, eu e o Bruno Jimenez, meu colega, a gente vai fazer o workshop da fitoenergética, onde você vai conhecer os mistérios e o poder oculto de muito mais plantas, porque a fitoenergética catalogou, catalogou na natureza 118 tipos de vegetais, ervas, flores, frutas, que tem um poder oculto incrível para transformar várias áreas da nossa vida. Aqui eu só falei do cravo, ainda tem mais 117 plantas e todas as propriedades que elas têm. Se você quiser conhecer mais, se inscreve, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente está te esperando do dia 19 ao dia 23 de outubro, não é uma palestrinha, não é uma aulinha. É um curso completo que vai ser 100% online, 100% gratuito, tá bom? Vem participar com a gente!